E aí, pessoal da Wits Games, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Sanches e vocês não me conhecem no canal ainda. Se vocês é, assistirem o vídeo aí que a gente postou ontem, é, vocês vão ver que tem uma apresentação aí minha do Cesar, que a gente é, falou aí que o canal vai voltar, vai voltar com tudo aí. Bom, já vamos começar com uma gameplay aqui de MW3 na Steam. É, sei que muita gente, não, muita gente aí não, não joga, né? Mas, achei um cara aqui. Muita gente não joga mais na, na Steam por causa que... Cara... O Dado 3, ele... Ele decepcionou um pouco a gente, né? Vamos pegar esse sniper aqui. Não! Ah! Peguei. Pe peguei de novo. Tem um cara aqui em cima. Tem um cara aqui em cima. Não, não é aqui em cima, não. Tô brezando. Já até esqueci os... os lugares de mapa. Opa. Opa. O cara deve estar tá me esperando. vou ver, vem. Caramba, eu joguei errado o bagulho, mano. Joguei errado o bagulho, joguei errado o bagulho, joguei errado o bagulho. O cara tenta dar um flash. O cara jogou uma stun. Stun não. Stun aqui. Ai, ai, ai. Obrigado, amigo. Vamos lá, vamos lá. Tô aqui jogando de PP90M1 com um Supressor. suppressor O mapa bacana. Quem não conhece esse mapa, né? Opa, caramba, velho. Vou morrer. Não, não vou morrer, não. Puta que mano. Odeio explosão de carro nesse jogo. Ó, odeio morrer pra explosão de carro, né? Agora matar um cara de explosão de carro, coisa mais deliciosa que tem, né? Peraí, vamos ver se tem um cara lá, ó. Tentar a sorte. Tentar a sorte, caramba, não dá. Vem. Vamos lá. Joguei uma granadinha aqui, matei o um cara aqui, ó. O outro vai morrer ali na granada. Não morreu, vai morrer no Refire. Meu Deus do céu vamos uma olhada né? nessa... Ah, a conexão tá boa. O ping, o ping, por, inc... é, por incrível que pareça, o ping tá bom, né? Porque a maioria dos jogos que eu pego, o ping tá ridículo, cara. Será que o cara tá aqui? Não, o cara já morreu. É, tem dois amigos, teammates meu aqui. Opa, morreu. Olho pra mim morreu, olhou pra mim morreu. Cadê o, Cadê o sniper? Sniperzinho. virou Ah, mano. matar o sniper. O sniper é meu. Vem. Mais um kill, só falta mais três. Só, só né? Só o caramba. Três kill aqui com esse ping ridículo. É, tá, tá mostrando que tá com quatro barrinhas, né? Mas eu duvido muito. Putz, eu ia virar pra lá pra... Olha aí o Predator quase me pega no spawn, cara. Spawn ruim. Bom, apesar que Black Ops 2 também tá com spawn lixo, viu? Não vocês falavam de MW3, só que... Black Ops 2... Não, não... Caramba. Ainda bem que você tava de spaza, hein? <risos> Porque spaza aqui, ela dá um dano de. A mesma coisa que. Você matar, tentar matar um mosquito, entendeu? Uh. Pera aí, pera aí, falta mais um agora pro predator, cara. Esse aqui é o meu predator. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguém aqui? tem não. Tem um cara ali, ó. Não, não mata não. Isso. Vem, vem. Abre logo, abre logo, abre logo. Vamos atirar, vamos pegar aqui o cara. Vamos pegar o cara. Vamos, vamos, vamos. Pegamos. Pegamos o cara. Vamos lá, vamos lá. <risos> carai. Carai. Nossa, que cara ruim da porra, velho. Deixa eu pegar essa merda. Vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. Temos aqui um... Um falso Blackbird no ar. Caramba. Não é possível. Acredito que eu perdi meu... Meu carrinho. Ai, corre. Aí, ganhamos. Ganhamos a partida aqui. Que bonito. Lindo, não né? Bom, vocês viram aqui. Fiz 15 barra 4. Aqui eu fui no QCando com um MP7. Matou um sniper e um cavaleiro. <risos> um guerreiro, quer dizer. Cavaleiro. ideia. Bom, é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo. E a gente volta com mais, tá bom? E falou, então. Um abraço.